E hey, aí, hey, detetivezinha, seja bem vinda mais um vídeo E hoje, a gente, eu tô aqui com dois códigos do Clube Ping Brasil E mais algumas atualizações para vocês é, O Clube Ping Brasil, no Twitter, chegou a 17 mil seguidores E eles agradeceram com um código No fundo do coração, obrigado Utilizando o código CARTAJANDO22 Vocês conseguem resgatar nove cartas para realizar em suas batalhas do desafio ninja Aí eles fez um novo desafio com 200 likes nessa publicação Ele trocará um... É, um spoiler da próxima festa ó. vai Uma espiada da próxima festa E a gente conseguiu é, Atingir a meta de 200 likes Nessa publicação 200 curtidos gostados E com isso A gente conseguiu Uma espiada da nova festa Aqui está uma pequena espiada da próxima festa Na ilha do Clupinho Brasil Prepare seus cadernos e anote suas previsões O que será que é né gente Tem aqui uma palmeira então, um bagulho de madeira, dizer de eu acho que a festa é dos piratas, mas eu não sei, né? Depende do catálogo também. E vamos aqui usar o nosso código castajandas 2022 que a gente conseguiu, né? 17 mil seguidores. Gente, para você, tô, no, é, tô percebendo a minha voz melhor, eu comprei um microfone, infelizmente, eu tô gastando dinheiro, mas eu tô gastando dinheiro na Shopee, porque é mais barato. Shopee me um patrocina. Assim, né? Vou colocar aqui o código. Eu tô segurando o microfone, mas como eu vou anotar com uma mão, quando anotar eu volto com vocês. Carta de anos 22 é um código de carta pra vocês conquistarem na batalha do desafio ninja. Não dá pra. O okay, que? Aqui só. para mim só aparece 8, gente. É isso que eu não consigo entender. É isso, aparece 8. Eu fico bugado. Então. É nove cartas, tá, gente? Acho que o anterior das cartas também era nove. Mas pra mim só aparece isso. É, vamos aqui voltar no Twitter. Depois disso. Depois da espiada O Clube Pinguim criou. Brasil criou um TikTok. Lembrando que eu também tenho um TikTok. Mas eu, eu não posso mais nada sobre Clube Pinguim. Porque. Não sei, gente, assim. <risos> eu não. Não sei gente também, porque eu não posto mais nada. Porque não tava dando certo também. Nada que eu faço dá certo, né? Será que eu vou ter que matar meu. E do nada o Clube Pinguim Brasil publicou Baleozão 2. Então, eu entendi, Baleozão Clássico contra Baleozão 2, o retorno da baleia é quem ganha. para mim quem ganha é o clássico. Porque é mais bonito a, a baleia azul, né? Entendeu? E essa baleia aqui é assim. Você vê que tá na, até na foto de perfil deles. Com 17 mil seguidores. E eu vou colocar aqui o código. Deixa eu ver o nome do código que eu sou lerdo, né? Baleozão, cadê? Baleuzão 2. Se vocês gostaram do meu da minha voz nesse microfone, me diz, por favor, gente. Pra mim continuar usando. Ai, gente. Eu coloquei o código errado. Eu nem sei como é que se escreve isso A moral, uns códigos difíceis de digitar Ah, enfiou um pepino na boca Então, gente, uhum, uhum É verdade lá, é verdade, Nilce Aqui, ó, valeu, zão. demorei uns 5 segundos Minha hora, 304 para anotar esse código, para perceber o que estava errado Era o, faltando um A, a letra A é, vamos ver aqui essezinho, só não dá pra ver as cartas ninja Porque a gente, pra gente ver, a gente tem que jogar várias Pra aparecer todas as cartas A gente encontra aqui, ó Pra trazer de baleia cinza É, pra vocês que não sabem Ah, eu retirei o plano de fundo, legal, hein eu acho que é assim mesmo, né Deixa eu ver É, não tem dança especial Eu iria ter, né A dança da língua do tubarão Oh, o tamanho dessa cauda, gente. Misericórdia. Que rabão. Delícia de ver. Então, gente. É... Lê a aba a comunidade pra saber mais. E é isso. essa foi a atualização. Essa é expiada do TikTok novo e esses dois códigos Especiais. Esse da bola Erosão, eu não entendi porque postaram. Não vai entender o cara, né? Misericórdia. Uhum, uhum, uhum.